I. Mel Dell. esse jogo lindo, gente, pra quem não sabe, é Trev Um jogo coreano que finalmente vai lançar amanhã. E amanhã, às 7 da manhã, estarei entrando no jogo em uma live stream que durará quase o dia todo. Então, amanhã, entre no link da Twitch na descrição. E vamos à luta! Ai meu Deus, eu sou só camarada é da beleza! Espero ver você lá. Been Venha been me ver. Trying.